Olá, amigos queridos do canal do Cícero e Madalena, visitantes que estão nos prestigiando. Estamos preparando mais uma viagem, se Deus assim nos permitir, e aqui estamos separando mais algumas roupas, sapatos, brinquedos e afins que nós levamos para as pessoas necessitadas desse querido estado. Dá uma lua aí, Madalena. Olá. Gente, tô aqui na luta, separando as coisas. Ó, cada saco desse é pra uma família. Cada um com seu nome. A é. gente separa, a gente coloca o nome é. e depois é só é. chegar e entregar. Dona Lourdes, Deus abençoe a senhora por esse carinho imenso que a senhora está tendo para com todas as pessoas juntamente conosco, viu? Nossos queridos que trouxeram também sejam muito abençoados. Um abraço para vocês. Tchau.